Não é pouca gente que usa o transporte público. Aposto que você, ou alguém que você conhece, usa ônibus ou metrô todo dia. Imagina também que você já tenha visto, na lateral dos ônibus, um adesivo em que aparece escrito transporte, um direito do cidadão, um dever do estado. Mas diferente do que a gente imagina, o transporte coletivo não é um serviço realmente público, porque não é entendido como um direito, e sim como uma mercadoria. Isso significa que mais do que levar de um lugar para o outro, ele serve para gerar lucro para as empresas. Um jeito como é hoje são as empresas que definem a quantidade de ônibus por linha, os itinerários, quais linhas devem existir, entre outras coisas. Para essas empresas, o que mais importa é quantas vezes a catraca gira. Quanto mais gente pagar a tarifa, mais dinheiro elas recebem. Por essa razão, é mais lucrativo que tenha poucos ônibus circulando nas ruas e que todos estejam lotados. Porque isso significa reduzir gastos como manutenção, combustível, empregados. O simples fato de existir tarifa faz com que muita gente não tenha acesso ao transporte coletivo e aí seja excluída do direito à cidade. Além da tarifa paga por cada um de nós, a prefeitura também paga milhões de reais pela manutenção do serviço prestado pelas empresas. Vamos fazer as contas. Se uma família com quatro pessoas sair no fim de semana para passear, pagando a tarifa atual ela gasta 24 reais só para ir e para voltar. Se sair todo domingo, esse valor aumenta para 96 reais. Isso é muito dinheiro para quem ganha, em média, 750 reais por mês. Por esses e muitos outros motivos, você precisa conhecer o projeto de lei de iniciativa popular que propõe a tarifa zero nos ônibus municipais. O projeto prevê três coisas. A criação do Fundo Municipal de Transportes, que seria responsável por concentrar as arrecadações para o transporte da cidade. Ele seria alimentado através dos impostos que a gente já paga um jeito que garante que pagaria mais quem tem mais, menos quem tem menos e que não pagaria nada quem não tem nada. Prevê também a alteração da forma com que é feita a concessão dos contratos das empresas de ônibus. Por exemplo, ao invés da prefeitura pagar as empresas de acordo com a quantidade de passageiros transportados, ela poderia pagar pelo serviço inteiro de locomoção, quer dizer, o pagamento seria feito por ônibus locado e não pela quantidade de passageiros. Outra coisa importante seria garantir a participação popular na organização do transporte, através do Conselho Municipal de Transportes. Afinal, a gente que anda de ônibus todo dia sabe muito bem dos problemas e tem muito o que dizer sobre isso. Assim como já acontece com a saúde, a educação e a segurança pública, é justo que se pague o transporte com os impostos que já existem. A luta pela tarifa zero é fundamental para que as pessoas possam ter acesso a um transporte público de verdade. E é fundamental porque o acesso ao transporte significa acesso a todos os outros direitos, como escolas, parques, hospitais e teatros. Isso não só é possível, como já foi implementado em muitas outras cidades no Brasil e no mundo. Para que isso aconteça, precisamos de 500 mil assinaturas para poder encaminhar o projeto para a Câmara de Vereadores. Depois disso, ainda é preciso que a proposta passe por uma votação e a população pressione para que ela seja aprovada. Se você tem interesse em colaborar para que a Tarifa Zero se torne realidade, acesse tarifazerosp.net e descubra o lugar mais próximo para assinar esse projeto de lei. Você também pode colaborar imprimindo várias folhas, coletando assinaturas de seus colegas, amigos e familiares. 500 mil assinaturas parece muita coisa, mas tem muito mais do que 500 mil pessoas que usam transporte coletivo na cidade todos os dias. Assim como é importante sair para as ruas para manifestar nossa indignação em relação ao transporte, assinar esse projeto de lei é fundamental para participar da vida da nossa cidade.